estamos Bom dia família, preparando para fazer as compras na nossa zona cerealista, casa de arroz integral e fazer uma compra de alimentos para levarmos para o Enca, vamos ao 42º Enca que vai acontecer no Rio Grande do Sul e a caravana tem por tradição sempre fortalecer esses encontros com uma boa quantidade de alimentos orgânicos e estamos aqui na Zona Cerealista preparando essa compra para levar um alimento bem encantado e temos um encontro com toda essa família que vai ser um encontro de renovação, regeneração e fortalecimento de todo o Enca e de toda a nossa família. Arroba!